Atrás, meu pai projetou os lagos e ele teve a visão de fazer um trabalho em cima de piscicultura. Na verdade, era que antigamente quando surgiu a ideia da piscicultura, que começou a história do peixe na, na nossa região. só que era uma vagem, um, banhada, literalmente falando. E eles resolveram, então, investir e fazer os tempos. Aí isso aqui ficou abandonado, na verdade, muitos e muitos anos ficou abandonado, até que surgiu a hipótese de nós é, pegarmos a fazenda e começarmos a explorar. Mas a ideia inicial foi fazer o quê? Para nós, curtindo. <risos> Bem, por fim, acabamos montando o um negócio. E aí, muitas pessoas visitando a gente aqui. Ah, que legal a casa, que bacana. Pô, não dá para nós passar um final de semana aqui. E aí, começou a surgir uma procura, duas procuras, três procuras, até que se expandiu o negócio. Bem, hoje é, o turista tem é, todo esse local né, que pode ser usado para fazer caminhadas. Nós dispomos também aqui de, de bike. Tem a pesca livre, também temos a piscina, que é muito atrativa, né principalmente agora nessa época que vem o calorzinho gostoso. Além de passeios a cavalo, tem as trilhas, tem a trilha do rio. A fazenda está procurando agora começar a criar trilhas mais ecológicas, mais definitivas, caminhadas no interior da fazenda, onde a gente tem cachoeiras que estão começando a explorar, tem caminhadas que a gente quer fazer posteando. É um rio, é, existe a probabilidade de mais uma ou talvez até duas construções novas para brigar mais visitantes, tem algumas ideias ainda um pouco arrojadas com relação a algumas coisas em cima da água que a gente quer fazer também no futuro. A Fazenda Lagos, na verdade, quer muito que vocês venham nos visitar, apareçam, conheçam essa exuberante natureza, venham se deliciar, fazer um churrasco maravilhoso, passar um dia, passar um final de semana, passar a semana. Venham desfrutar com suas famílias esses momentos de felicidade junto à natureza aqui na Fazenda Lagos.